E aí pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui no Fala Gomex para falar sobre o dia a dia de uma pessoa que trabalha com DevOps. Vamos lá? Então, nesse vídeo de hoje falarei sobre a minha pers perspectiva, a minha experiência no cargo. Isso não quer dizer que todo mundo que trabalha como dinheiro ou engenheira DevOps fa fará a mesma coisa. É muito importante ressaltar isso, porque é a minha experiência pessoal. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo comum, eu acho, pelo menos da, da minha experiência. Do que normalmente se pede para um, uma pessoa que trabalha com DevOps? Começaremos por esse exemplo aqui. Então, esse exemplo é um exemplo comum que se pede por aí se você trabalha com cloud, por exemplo, com cloud AWS, principalmente. É muito comum em qualquer empresa você precisar. Né? disponibilizar máquina para as pessoas. Máquinas e aplicações web. Pode ser aquela, aquela máquina para uma aplicação PHP, para um back-end Ruby e qualquer coisa. Então, você precisa de uma máquina. E na frente dessa máquina, normalmente você precisa de um balanceador de carga, porque você talvez depois queira subir mais máquinas com back-end ou com uma aplicação, e por outro tipo de aplicação e por aí vai. E também precisa, no fim, ter um banco de dados. Então, esse, essa, esse trio, né? load balance, Máquina, né, a máquina em si, a instância e o banco de dados, ele é muito comum. Então, isso é um tipo de coisa que é muito comum, então por isso que eu vou começar por lá. Então, aqui eu não estou falando necessariamente de containers, não estou falando de grandes orquestrações, nada muito complexo, uma coisa muito simples. Empresas que ainda têm esse tipo de coisa, você precisa criar. Então, eu vou mostrar por esse exemplo, tá? Então, se você não gostou desse exemplo ou queria que eu falasse de alguma outra coisa por outro caminho, aproveita e comenta aqui. A ideia desse canal é exatamente essa. Estabelecer o diálogo através dos comentários, no Twitter. Se você mandar no Twitter, lembra de botar a hashtag Falagomex no Instagram ou no LinkedIn, em qualquer outro lugar. tá? Se você for falar nesses outros lugares, bota o, o, o Falagomex e se possível me marca lá também. Vai aparecer aqui o, vi, o link do vídeo que eu falo muito mais sobre a campanha do Falagomex, a ideia do Falagomex, beleza? Então, voltando. Esse é o um exemplo. Se você tem essas três, esses três pontos para criar, como é que normalmente se faz? Como é que se fazia? Como é que os as pessoas que trabalham com o Sysadmin tra tradicionalmente faziam? Entrava na onde quer que seja, na consola que seja, e criava manualmente. Mas então, aqui que entra o, a grande diferença entre ser Sysadmin tradicional e ser alguma coisa DevOps, tá? Então, a ideia de você ser alguma coisa DevOps é que esse DevOps parte da premissa que você não vai ficar fazendo nada manual, não se torne um sysadmin Admin ou uma sysadmin Admin de estimação de um time de desenvolvimento. Não é essa a ideia. A ideia, o seu papel é que você melhore a vida das pessoas, que você automatize a vida das pessoas. Isso é muito importante. Então, a grande diferença entre os dois é que aqui agora você vai, não vai fazer manual e vai automatizar tudo. Quando você passa a automatizar tudo, você cria a ideia de prateleira. E é aqui que entra a grande questão. Aqui que é o grande diferencial de você. É aqui que você mostra valor, inclusive. Tá? Então, nesse caso, você vai deixar de criar manualmente, vai criar módulos, automações, produtos, imagens e por aí vai. Nesse caso aqui, você vai criar o quê? Você vai criar uma inteligência em Terraform, pelo menos essa é a forma que eu faço é a forma do meu dia a dia, o que é que eu faria aqui? Uma inteligência, um módulo Terraform para deployar tudo isso. Uma vez que eu tenho um módulo Terraform que deploy tudo isso, eu não preciso ficar criando toda vez que se precise. Eu crio inteligência e disponibilizo. E vou mostrar para vocês hoje como é que isso é feito. É muito importante falar que eu não vou aqui ficar mostrando o que é Terraform e como fazer Terraform e por aí vai. Senão o vídeo vai ficar enorme. Eu vou falar só como é o meu dia a dia. Mostrar as coisas que eu faço, como vem, como vai e por aí vai. Para você ter uma real ideia do que seria trabalhar com DevOps. Ou dar uma olhada, ver com outras pessoas que trabalham como DevOps se você já trabalha de outra forma. Essa é a forma que eu trabalho. tá? Então, pensando no módulo Terraform que eu entregaria para aqui, seria mais ou menos assim. Eu tenho a ideia de um módulo único, né? E a forma que eu trabalho é: se eu tô entregando um produto, o, o módulo tem que entregar um produto. E nesse caso, o produto aqui se chama o quê? Se chama infraweb. Sei lá, eu tô dando o um nome aqui: infraweb. Então, essa pessoa que precisa de uma infra para a web, ela não vai querer só a instância? Normalmente não. Ela não vai querer só o LB? Normalmente não. E nem vai querer só o RDS. O que eu tô oferecendo aqui. É a ideia de um produto que possa entregar os três. Eu não tô falando que esse produto só pode ser consumido os três. Você pode criar mecanismo no módulo para que você possa pedir. Não, não, eu quero só a instância agora, eu tô trabalhando com dev, eu não preciso de ALB agora. Beleza? Então, não, eu já tenho um banco de dados, vou apontar para o banco de dados de algum lugar que eu já tenha, tá? Então, beleza, você não precisa de banco de dados. Mas o seu módulo entrega balanceamento de carga, instância e e banco de dados, isso é importante, o seu, é o seu produto, então, se é um produto, é o meu módulo, o um módulo único, e nesse módulo, eu faço isso aqui, tá, no meu módulo, eu organizo dessa forma, qual é a forma? Eu tenho um módulo apenas, e que eu tenho entradas, eu trabalho com variáveis, né, então, as variáveis desse módulo Terraform, vão ser usadas para especificar o que eu quero desse módulo, perceba, é como se fosse, como se o meu módulo fosse uma espécie de balcão, então, nesse balcão você pede, ou oh, então, então Terraform, eu quero, eu quero um, duas instâncias, né? No, no meio aqui eu quero duas, não quero só uma, eu quero duas, e eu quero esse balanceador de carga, eu quero balanceador de carga, carga que vocês oferecem para o padrão, eu quero, e eu quero um banco de dados do tamanho X, né? E mais SQL, e mais QL, né? Então eu quero esses três. Então você na hora que vai pedir, então quando você está formatando o seu produto, você tem que pensar que o seu cliente, que é o desenvolvedor, o time de desenvolvimento, o time de produto, ou até você mesmo para fazer alguma coisa, você tem que pensar na perspectiva dessa pessoa. Quando essa pessoa for consumir esse módulo Terraforma que você está fazendo, o que, é que ele vai pedir? Então na hora que você está trabalhando no dia a dia, você tem que pensar nisso, porque isso é a coisa mais importante. Perceba, mais importante do que entregar rápido, é entregar esse produto várias vezes. É pensar que as pessoas que vão pedir ele depois vão, vão consumir menos seu tempo pedindo isso. Então, toda vez que eu estou no meu dia a dia fazendo algo, alguém chega e me pede isso, eu não penso e vou lá, como é qual é o tempo que eu tenho para entrar no console da AWS, criar essas coisas e entregar para a pessoa. Não, eu fico pensando, qual produto eu posso fazer, criar, montar e organizar para entregar para que essa pessoa mesmo ou qualquer outra no futuro possa consumir isso sem me pedir. Porque quanto mais auto serviço quanto mais coisas eu ofereço para o time, menos trabalho eu tenho no futuro e eu posso focar em outras coisas muito mais interessantes. Então pense nisso. Na minha opinião, no meu dia a dia, o trabalho do DevOps é essencialmente isso. É fazer com que os, as coisas que podem ser consumidas e utilizadas por outras pessoas estejam na mão delas. E você é a pessoa que facilita esse processo. Então nesse caso, quando a pessoa me pede isso, eu ofereço... Isso que é o módulo Terraform. E nesse módulo Terraform, eu vou fazer isso que eu falei. Eu vou ter uma parte do módulo que vai criar o ALB, e aí no módulo ALB eu vou dar os inputs, eu vou mostrar, eu vou dar esses inputs aqui, que são os inputs mais padrõezinhos do, de um ALB, e aí eu crio o ALB. Só que aí automaticamente eu vou fazer com que o meu ALB entenda quais são as suas instâncias abaixo que fazem parte desse, dessa entrega. Então no meu ALB eu já vou colocar... Ah, automaticamente, a pessoa não precisa saber porque ela nem sabe os IPs a, a, a priori então no meu, o meu módulo ele vai automaticamente pegar as instâncias de baixo e já vai colocar tá? e aí essas instâncias que estão embaixo elas vão ser especificadas com esses inputs aqui, que são os inputs que os usuários quando passam pedem, que basicamente é o tamanho, nesse caso aqui nosso é o tamanho da máquina e a quantidade de instâncias que você quer e por fim, não menos importante, o banco de dados que no caso da AWS, a gente vai usar o RDS, e aí você pode. Nesse caso aqui, exemplo que eu usaria para entregar, um primeiro produto para entregar, eu, eu daria a possibilidade da pessoa que está pedindo, pedir o, é, o, o engine do banco de dados, que é o MySQL, ou Postgres, ou, e o tamanho da máquina. Basicamente isso, eu falaria assim logo de cara, e eu entenderia que vários outros elementos que se pede na criação de uma de um rds eu já ida e daí é para o padrão então se você não trabalha com terraform com constância você deve estar se perguntando agora como é que as pessoas vão consumir esse módulo mágico que você tá falando rafael então nesse caso olha aqui no link eu vou botar uma apresentação de um vídeo de uma apresentação que eu fiz lá no, no na, na conferência fique em casa que eu falo exatamente sobre isso lá no meio da, da dessa desse vídeo eu falo sobre onde tem que estar os arquivos Terraform, como eles se comunicam e tudo mais, tá? Então vai lá, porque senão esse vídeo aqui ia ficar bem longo se eu tivesse que explicar isso. Beleza, você entregou o módulo, o módulo está pronto e as pessoas estão consumindo. Os desenvolvedores e as desenvolvedoras vão estar lá pensando nossa, que sensacional, eu agora tenho autonomia, eu não preciso ficar pedindo ticket para essas pessoas. O que é que vai acontecer aqui? Anote o que eu estou falando. Quando você entregar serviço para essas pessoas dessa forma, elas vão se sentir cada vez mais tranquilas para fazer o seu trabalho e pedir melhorias. Não encare isso como uma coisa ruim. Eu encaro com isso como uma coisa muito boa. Quando a pessoa consome o meu serviço e fala, nossa, poderia ter isso também, né? Como é que você falou? Poderia, vamos trabalhar? Então, o dia a dia de DevOps, na minha cabeça, é exatamente isso. Você entrega valor para os seus clientes internos, eles usam isso, validam a hipótese e pedem cada vez mais. E o produto de infraestrutura evolui com o tempo, com o feedback das pessoas e você trabalhando. Então um ótimo exemplo, do exemplo que eu dei anteriormente, para um trabalho de dia a dia com DevOps, é a pessoa falar, então Gomex, lembra daquele exemplo? Esse aqui? Então, daquele módulo que você criou para a gente? Lembra que tinha uma instância, tinha um balançador de carga e tinha um banco de dados, não é isso? É, então tinha essas três coisas. Agora, Gomex, poxa, eu, eu tive uma demanda aqui, cara, de usar API Gateway, mas ao invés de ALB eu quero usar NLB. Aí você fala, tá bom, tá então, beleza, manda vir. Aí você pede isso, o que é que você faz? Você cria uma branch nesse módulo, você vai lá no GitHub ou no GitLab, qualquer Git que você tenha, você vai lá e cria uma branch e começa a trabalhar com isso. E aí o que é que você faz? No meu dia a dia, o que é que eu faço? Eu tenho um módulo de eu tenho um produto, um repositório de produto, exemplo, para mim trabalhar. Tá? Se, se, se eu estou entregando, produto, eu entrego muitos produtos nodes, o que é que eu faço? Eu crio um repositóriozinho de exemplo de uma aplicação node, se hospedada nisso que eu estou fazendo. Então eu sempre tenho um repositório meu de exemplo, ou uso um repositório de alguém clonado, com fork, para mim. tá Então a ideia é validar o que você está trabalhando. Você começou a trabalhar e agora você vai fazer modificação eu sempre uso um, um repositório de exemplo para isso. Então, o que é que eu faço? Eu pego um repositório de exemplo e aponto. Ao invés de apontar para uma versão do, do módulo, eu aponto para a branch que eu estou trabalhando. Então, eu aponto para a branch e o que é que eu faço nessa branch? Eu chego, faço todas as modificações e estou sempre ali dando o Terraform, a plan e apply, plan e apply o tempo inteiro, para ver quais são os comportamentos que ele vai modificar ali. Então aí que eu vou codando o Terraform e agora, no caso como ele pediu, ele não quer a LB. Eu vou agora botar a possibilidade de ele pedir o NLB. Então eu vou codar configurações de condições dentro do Terraform para que ele possa escolher entre o NLB ou a LB. Lembrando que o Terraform, quando você remove alguma coisa, ele tira o recurso. Então você tem que se preocupar muito com isso. Se você não quiser que o serviço pare de funcionar, porque ele estava ele funcionando até o NLB ficar pronto, então você tem que ter muito cuidado e tem formas do Terraform como lidar com isso. tá? Isso tem que estar muito atento na sua cabeça. Por isso que eu sempre uso um repositório de exemplo, porque o tempo todo eu testo o comportamento. Eu falou, então, e se ele está usando a versão 1, e vai trabalhar com a minha versão agora. Então, eu faço o quê? Eu vou lá, pego o repositório de exemplo, aponto para a versão 1, plan, apply, crio tudo, depois vou e aplico a minha apontando para a minha branch. Então, eu consigo entender o comportamento da mudança saindo da versão 1 para a minha branch. Eu consigo ver o que é que ele vai sofrer quando ele rodar o dele. Então, isso é muito importante ser feito no seu trabalho do dia a dia, porque você está escrevendo o módulo. Se você vê que o comportamento não é ideal, você escreve condições para evitar aquele comportamento. E é isso que eu faço você vai ter um API Gator que aponta, porque você pode ter, né? Na verdade, seu módulo agora pode se comportar dessa forma, porque agora ele recebe configuração. 12 Factor, lembra? Tem uns do factor, um dos Factors lá do 12 Factor que é configuração. A sua aplicação é a mesma, o seu Basic Code é o mesmo, a única coisa é que, dado uma determinada configuração de input, ela se comporta de uma forma diferente. Ou seja, o, seu, o mesmo módulo pode entregar isso, que é o, o exemplo inicial, ou pode entregar isso, que é o que você colocou aqui. Tá? O que a gente está colocando aqui agora. Então, esse é um trabalho do dia a dia de modificação de um módulo já existente. E, gente, acredite, pelo menos para mim, isso é muito comum. Se você tem muitos times internos, se você tem muita demanda, isso vai ser cada vez mais comum se já não for e tiver demanda represada aí dentro da sua empresa. Então, depois que a branch está pronta, eu testei tudo. Eu vou lá, funcionei, botei as condições de tudo e a branch está pronta. O que é que eu faço? Eu abro um PR da branch para a master. Esse PR da branch para master vai conseguir mostrar quais todos os códigos que serão mergeados para a master. Né? A PR, o pull request é isso. Se você não sabe o que é PR, pull request e tudo mais, tem esse livro aqui embaixo, que é o Deploy em Produção para Desenvolvedores, que é basicamente o um livro que tem capítulos que fala sobre pull request, sobre GitHub, e por aí vai, CICD e tudo mais. Dá uma olhada nesse livro que você vai encontrar todos esses exemplos, lá, todos esses, esses conceitos por lá. Então, eu abro um pull request da minha branch para master, e consigo ver tudo que eu vou modificar. Aí eu passo para alguém avaliar, né? Tipo, outra pessoa precisa olhar aquilo, né? Porque eu estou completamente enviesado com o código que eu estou fazendo. Então, essa pessoa vai lá avalia, faz um processo de review, me retorna e fala, tá tudo bem, Gomex, pode emergiar. Eu vou lá e mergio para master. Uma vez que ele está em master, o que, é que eu faço? Eu crio uma tag, uma release lá no, no GitHub. Eu vou lá e crio uma release nova. E nessa release eu tenho um número, que é o número que eu vou dizer para a pessoa que me pediu o API Gateway ou NLB. então pessoal, então pessoa, vem cá, usa essa tag aqui agora, só que lembra lá do seu Terrafile dentro do seu produto lá? Então, lá dentro você vai ter que colocar esse esse input aqui novo e esse e esse input diferente. Tá? Você vai modificar o um input que já existia e vai adicionar esses novos aqui. Então é você basicamente fazendo a entrega de uma versão nova do mesmo produto a pessoa só está ganhando uma funcionalidade nova. Então, nesse caso, ela vai usar o mesmo produto e agora ela vai ter esse setup que ela pediu. Tá? Então, basicamente, tudo que você fez aqui foi passar pela camada inteira de criação do produto, entendimento, validação da hipótese, modificação do produto e entrega de uma release nova. Esse, pelo menos, é um dos tipos de dia a dia que eu tenho. Um dia a dia bem comum, né? que eu fazia bastante... Né, tanto para empresas internas que eu trabalhei ou para consultorias que eu prestei Então o trabalho de DevOps que algumas empresas esperam é, além de tudo, esses que eu falei hoje Mas claro, se você achar que tem alguns outros fluxos de, de trabalho de DevOps que eu deveria falar e não toquei no assunto aqui Manda aqui no comentário, aproveita e dá um like, aproveita se inscreve no canal então, in, Eu vou falar já falei isso outras vezes e vou repetir o foco desse canal é compartilhar conteúdo, é fazer com que o conteúdo chegue para mais pessoas, seja mais diverso. Então, se você gostou desse vídeo, além de se inscrever, além de ativar o sininho, porque não adianta se inscrever, você tem que se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. Além disso, manda para outras pessoas, porque as pessoas às vezes não sabem que esse canal existe e não têm acesso a esse conteúdo. Então, mostra para mais pessoas, porque o foco do canal sempre foi e sempre será compartilhamento de conteúdo Compartilhamento amplo de conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Nos ajuda a chegar em mais pessoas, por favor. Muito obrigado.